Olá, pessoal! Nesta aula, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre decomposição de um número de até três ordens. O que seria o um número de até três ordens? Vamos relembrar aqui, utilizando, por exemplo, o 341. O 341 ele é um número de três ordens, onde o número 1 ele ocupa a posição das unidades... O número 4 ele ocupa a posição das dezenas. E o número 3 ele ocupa a posição das centenas. E quando falamos de decomposição de um número de até três ordens, é porque vamos transformar esse número em uma adição. Utilizando esse próprio exemplo do 341, Vamos ver como podemos decompor esse número. Como é feita essa decomposição? Vamos começar pela ordem das centenas. Quem está na ordem das centenas, você deve multiplicar por 100. Então, como aqui nós temos 3 na ordem das centenas, nós devemos fazer 3 vezes 100. O próprio nome, da ordem, deixa intuitiva a ideia, ó, centena. Então, multiplicamos por 100. Com isso, 3 vezes 100, vamos obter o total de 300. O 4 que está na ordem das dezenas, quem está na ordem das dezenas, você multiplica por 10. Então, fazemos aqui, ó, 4 vezes 10, que é igual a 40. E quem está na ordem das unidades, você multiplica por 1. Com isso, fazendo 1 vezes 1, nós temos 1. Efetuando essas três multiplicações, nós vamos agora escrever isso aqui como uma soma de três parcelas. Eu posso falar que 341 é 300 mais 40 mais 1. Você pode colocar aqui e efetuar essa soma e ver que o resultado realmente vai ser igual a 341. Olha lá, 0 mais 0 mais 1 um é igual a 1. Um. 0 mais 4 é igual a 4, 3 mais nada aqui e nada aqui que não temos, é como se fosse o zero, 341. Então, a decomposição de um número de até três ordens ela é feita transformando esse número, em uma adição de três ou mais parcelas. Vamos utilizar agora um outro exemplo para fixar esse conteúdo. Então, aqui vamos ver como é a decomposição do número 253 utilizando essa mesma noção. O 2 está na ordem das centenas, então, vamos fazer 2 vezes 100, que Dá como resultado o 200. Então aqui eu posso colocar já o 200. O 5 ele está na ordem das dezenas. Então eu faço 5 vezes 10, que vai ser igual a 50. Com isso eu posso colocar aqui mais 50. O 3 ele está na ordem das unidades. Então eu posso fazer 3 vezes 1, que ele é igual a 3. E com isso eu colocar aqui o mais 3. Mas o interessante é que a decomposição ela não é feita somente dessa maneira. Você pode efetuar ela de outras formas. Então, utilizando aqui, dessa vez, o número 415. O 415, utilizando a noção anterior, repetindo a ideia, eu faria 4 vezes 100 porque ele está na posição das centenas, então, eu posso colocar 400. O 1 está na posição das dezenas, então, eu posso fazer 1 vezes 10 e encontrar 10. E o 5 na posição das unidades, 5 vezes 1 e encontrar o 5. E, com isso, o número ficaria 400 mais 10 mais o 5, mais... Ainda podemos decompor esse número de uma outra maneira. Por exemplo, 4 vezes 100, eu posso escrever como 100 mais 100 mais 100 mais 100. Então, aqui, eu tenho 4 vezes o número 100 efetuando uma adição. E, agora, o número 5, eu posso escrever ele da seguinte maneira. Eu posso escrever ele como 1, mais 1, um, mais 1, um, mais 1, um, mais 1. Um. E com isso, nossa nova decomposição pode ser escrita da seguinte maneira: 415 também pode ser o 100, mais o 100, mais o 100, mais o 100, mais o número 10, mais o 1, mais o 1 o 1 mais uma vez, o 1 mais uma vez e, por fim, o 1 mais uma vez. Então, é isso, pessoal. Vocês puderam ver como decompor números de até três ordens e que não existe somente uma decomposição para esses números. Vimos aqui a decomposição utilizando a ordem das centenas, dezenas e unidades, mas você pode continuar decompondo. O número, após efetuar a primeira decomposição, você pode decompor as centenas, as dezenas e também as unidades. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal. E fui!